A FMC se move pela pergunta, qual o futuro da produção agrícola? Aqui sempre inovamos para produzir esse futuro junto com o campo. É essa atitude que sustenta a nossa busca por inovação. a inovação está presente no nosso portfólio de soluções, nos nossos serviços e, principalmente, na nossa orientação em buscar respostas que acompanhem e antecipem os desafios do campo. Desafios que são cada vez maiores, porque ao mesmo tempo em que a população mundial cresce e exige mais da agricultura, os produtores vêm enfrentando novas dificuldades a cada ano. Então, é um cenário que demanda soluções sustentáveis de cultivo. Para a FMC, uma solução só é sustentável de verdade se for vantajosa para todos, para os produtores, para os consumidores e para o meio ambiente, impactando positivamente pelo menos um dos principais desafios globais da agricultura, sem comprometer os demais. Alguns dos nossos principais desafios são alcançar as expectativas alimentares, ou seja, a manutenção da alta produtividade agrícola. O outro é manter expectativas de saúde e segurança, garantindo a integridade da população e trazer a consciência ambiental com baixa toxicidade. A FMC tem como meta direcionar 100% dos gastos em pesquisa e desenvolvimento para produtos sustentavelmente vantajosos até 2025. Com base em nosso pipeline, analisamos anualmente cerca de 60 mil compostos químicos e biológicos desde a identificação, a criação e qualificação das novas moléculas até o seu desenvolvimento. E todos esses processos acontecem com o suporte de uma das maiores instalações globais da FMC, o nosso Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, localizado em Paulínia, no interior de São Paulo, que é 100% focado em gerar tecnologias químicas e biológicas inovadoras para o futuro do agronegócio. São 22 hectares de área total, onde trabalhamos com diversas culturas e reproduzimos as condições reais das lavouras, testando em loco as próximas soluções para o manejo de pragas, doenças, plantas daninhas e nematóides, visando a máxima vantagem sustentável na produção agrícola. Nossa plataforma Farm Intelligence é um exemplo disso. É inovação em agricultura de precisão para que o produtor tenha previsibilidade no manejo de pragas e doenças e também no uso de nossos defensivos. Acreditamos que, a cada inovação, ficamos mais próximos de um futuro mais sustentável e produtivo que beneficie os nossos negócios, o nosso setor e toda a população mundial.